Tiveram bons momentos nas férias, Peppa? Tivemos. Te Você teve bons momentos? Choveu todos os dias. Ah, mas que bom! Isso significa que vai ter poças de lama. Férias com sol? São ótimas, mas voltar para casa com poças de lama é melhor ainda.